cansa mais rápido para lavar uma louça, fazer qualquer atividade, e com o processo de emagrecer tem a benção de cansar mais devagar, normal como todos os humanos. E essa coisa de emagrecer é muito fácil. Emagrecer é uma ciência de como perder os quilos do corpo. E um dos efeitos de como perder os quilos é perder a barriga, é, diminuição de quilos, tu ir na balança e pesar e mostrar que tá caindo através dos seus registros do Microsoft Word.